Oração para dormir bem e em paz. Sejam muito bem-vindos ao canal Eu Sou o Caminho, e receba a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso em sua vida. Vamos orar hoje uma poderosa oração para dormir bem e ter uma noite de sono tranquila. Senhor, em nome de Jesus, estou aqui, em Tua presença, pedindo que olhe meu coração e minha vida e tira de mim tudo aquilo que me deixa com ansiedade e que atrapalha meu sono. Senhor, muitas pessoas pedem carro, casa e dinheiro, mas a única coisa que peço é que eu possa dormir bem e dormir em paz. Por isso, eu uso a autoridade que o Senhor me deu, e digo, todo o mal que atrai inquietação, ansiedade, Trazendo consequentemente a insônia, sai agora de minha vida. Sai todo o mal de minha vida em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram, e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama, minha alma se eleva a Ti, para dizer. Creio em Ti, espero em Ti, e amo-Te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor! Deposito nas tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor, Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras em vão, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, Perdão Senhor, nesta noite não quero entregar-me ao sono sem sentir na minha alma, a segurança da Tua misericórdia, a Tua doce misericórdia inteiramente gratuita. Senhor, eu Te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu Te agradeço porque, invisível, carinhoso e envolvente, Cuidaste de mim como uma mãe, em todas essas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado pelos pequenos e grandes dons que a sua bondade colocou em meu caminho em cada instante dessa jornada. Obrigado pela luz, pela água, pelo alimento, pelo trabalho, por este teto. Obrigado pela beleza das criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor. Obrigado pela surpresa de sua presença em cada ser. Obrigada por seu amor que nos sustenta e nos protege, pelo seu perdão que me dá sempre uma nova oportunidade e me faz crescer.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 Abençoa também o descanso dos meus entes queridos, meus familiares e meus amigos. Abençoa desde já a jornada que vou empreender amanhã. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer. O meu amor eu te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo o que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim... Ao meu irmão, ao meu pai e à minha mãe. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, dás e darás. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Em nome de Jesus Cristo, submeto a minha mente e minhas atividades durante o sono à operação única do Espírito Santo. Amarro todos os poderes das trevas e os proíbo de operarem em meus sonhos ou em qualquer parte do meu subconsciente enquanto eu estiver dormindo. O Senhor é meu refúgio e minha rocha. Ele me livra da rede dos caçadores, das coisas funestas. E com as plumas de suas magníficas asas me protege. Não temo mais o terror noturno, nem a seta que voa durante o dia.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 Amém. Que Deus esteja sempre conosco nos guiando e oferecendo muita proteção durante nossa noite de sono. Peço que se inscreva no canal para receber nossas orações todos os dias em seu celular. É importante também que você clique no like para fortalecer ainda mais nosso canal no YouTube. Fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos proteja.